Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, paz e luz, eu sou o Arlen Santos e seja bem-vindo ao meu canal. É maravilhoso ter você aqui comigo para juntos fazermos essa oração para pedir a Deus por milagres no dia de hoje. Milagres são coisas normais na vida. E quando você acredita não haver impossível que não possa ser alcançado, as portas da realização se abrem e tudo o que você precisa, tudo o que você quer pode ser seu. Para começarmos nosso momento de oração, para colocarmos na vibração certa, para manifestar milagres, eu peço que você feche os seus olhos. E para alguns instantes, agradeça por mais um dia que você recebeu. Hoje, vamos recitar uma música, pois a música também é uma forma de oração. Meus irmãos, vocês prestam atenção nas letras das músicas que você ouve? Tem umas que trazem mensagens especiais, e eu quero te chamar a atenção hoje para a letra desta música. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.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 Sorrindo Seja qual for os seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar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 te quer, sorrindo. Seria maravilhoso para você receber uma boa notícia nesse dia de hoje, anunciando que seu milagre finalmente chegou. Se você gostaria que milhares de outras pessoas também fossem abençoadas ainda hoje, então compartilhe e deixe um like no vídeo para que muitas pessoas recebam este conteúdo e possamos fazer junto uma corrente de oração. Se você quer receber as novas orações que estão chegando em breve por aqui, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações.